O que, que a internet interferiu na sua vida? Eu falei, gente, é o seguinte. Um dia eu estava com a minha esposa, minha esposa amada, querida, linda, maravilhosa. E ela estava na Europa, estava em Portugal, se formando, fez, estava se formando lá em agronomia. Se formou em agronomia. Hoje, inclusive, ela trabalha com agronomia. Um dia eu estou, ela está na Europa, e a mãe dela é muito baileira. Hum. A mãe dela, Carlos, a menina está na Europa, não tá? Eu falei, tá, sogra. Cara, estou louca para ir num baile. Você me leva? Eu falei, leva. E eu levei a sogra no baile. Estou na baileira, tá? Fomos pro baile. Cheguei no baile lá, pelo menos tantas do Abundão, noite me bateu o celular. A mulher. Oi, amor. Oi. É, você tá no baile, né? Falei. Tá, eu sempre tô no baile, né, querido? Eu apresento o baile, tá? A ah, minha mãe tá com você aí, né? Falei. Como assim? <risos> é, então, você tá no baile e tal, você nesse baile e minha mãe tá junto, né? Falei, ô, escuta, como é que você sabe disso? É que vocês dois estão aí com o localizador ligado. E ela pegou assim. Nossa. Nos dois, pegou os dois celulares. Os dois, os dois celulares fazendo um giro no salão. Por, ah. por isso que eles falam.